E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Sextou. e que sexta-feira bonita pela frente, Em Clima seco no interior, baixa umidade relativa do ar continua. A bolha do continente continua determinando frentes frias, desviando para o Oceano Atlântico, que nem está lá no mapa, na foto do satélite. Saindo para o mar, o resultado é... Um fim de semana de muito aproveitamento em todo o Sudeste Praias à vontade, calor, parece verão, inverno Eita, longe de ser inverno Calor no fim de semana, sábado e domingo com temperaturas em elevação Litoral com calor de 28 a 29 graus No sábado no domingo muda o vento por causa da frente fria que passa lá distante em alto mar Mas não acontece nada, só baixa um pouquinho a temperatura e venta um pouquinho mais Mas é um final de semana de tempo quente em todo o interior com 33 a 34 graus 30 graus na região central, na capital 28 a 30 graus Tempo de aproveitamento, comerciantes das praias felizes da vida, aproveitem porque o fim de semana da semana que vem não deve ser igual, deve romper aí essa massa de ar quente que tá e tem uma frente fria por aí, deve vir, vamos confirmando. Um abraço a todos! O